Vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, vamos continuar falando de saúde. O Rio Mafra Mix gosta muito dessas informações, né, de levar até vocês. Hoje quem está conosco é o doutor Aloysio Henck, ele que é da, da área de cirurgia de cabeça e pescoço. Então vamos prestar atenção, eu também, para conhecermos um pouco mais, porque é importante. Cabeça, pescoço, o doutor conta para nós então. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Conta para nós essa... Cirurgia cabeça-pescoço. Então, uma especialidade, de certa forma, nova. né é, Digamos que nós temos aí o relato de começando as especialidade de 1967. Então, é muito nova e muita gente tem essa desinformação com relação à especialidade, o que, que trata, quando eu devo procurar um cirurgião de cabeça-pescoço. Eminentemente, uma especialidade que trata tumores, benignos e malignos, na área da cabeça e no pescoço, logicamente. Né? Então, desde ali, nódulos no pescoço, né? qualquer tumores de pele na região da face, né? tumores de glândulas salivares, né? como parótida, submandibular, é? tumores de cavidade oral, né? hoje a gente está até comemorando aí, é, esse mês do câncer de câncer de boca, né? Então, isso também, de certa forma, é uma área de tratamento muitas vezes da nossa área, é, assim como também doenças de tiroides, né? nodos de tireoide, cirurgias relacionadas a tireoide, paratireoides também, é, o que, de certa forma, é, a gente acaba tendo uma demanda até mesmo para tumores congênitos na região da cabeça e pescoço também, né? tumores de fossa nasal, cavidade nasal. É, então, de certa forma, é uma, uma especialidade que até então, alguns anos atrás, era, de certa forma, uma uma, uma área de abrangência do cirurgião geral, uma área de abrangência do otorrinolaringologista, mas que ainda demandava muito mais especificação né, daquele profissional, uma demanda maior para com que a gente tivesse, digamos, uma, uma especialização mais focada em certa forma de tumores benignos ou malignos nessa região. É, então, de certa forma, foi-se criada essa residência em cirurgia de cabeça e pescoço, porque todo o cirurgião de cabeça e pescoço, ele... Forma-se médico com seis anos, dois anos de cirurgia geral ou três de otorrinolaringologia e mais dois anos de cirurgia de cabeça e pescoço, para assim então começar a atuar nessa área. né? Doutor, para quem está nos acompanhando com toda essa orientação que o senhor já nos deu, e a partir de que momento a pessoa notou um detalhe, ela tem que procurar o recurso? Perfeito. Isso é uma coisa que nos, nos deixa bastante intrigado. Hoje em dia, nossos diagnósticos são muito tardios. Né? Então, quanto mais precoce procurar ajuda, eu sempre falo, mais fácil o tratamento, melhor vai ser a resposta ao tratamento. Né? Então, pra, vamos começar pelo, pela, pela região oral. Né? Então, toda lesão, de certa forma, não cicatrizante na região da cavidade oral, que perdure por mais de 14 dias deve-se pelo menos ser avaliada né, e até mesmo biopsiada. Né. Tem uma afta, digamos, lá na cavidade oral, ela não cicatriza, ela tem sangramento, ela tem muitas vezes não necessariamente de dor, mas ela tem que ser investigada. Né. Qualquer nódulo no pescoço, né, digamos, eu tenho um nódulo no pescoço, não sei uma íngua, digamos assim, né, como os passados falavam, não sei o diagnóstico, eu acho que é interessante procurar um especialista, avaliar melhor isso aí para descartar que seja algo benigno, ok, mas descartar principalmente a questão maligna que a gente tem hoje em dia e que cada vez surge mais. Lesões de pele, digamos, na região da cabeça e pescoço, que não também se não cicatrizam, né, que de certa forma sangram, com um aumento progressivo, devem ser procurados também essa especialidade. O senhor falou da afta. Que relação é essa sua função, essa sua especialidade com o dentista? É uma parceria? Perfeito, é uma parceria, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente recebe muitos né, pacientes é, encaminhados pelo dentista, até porque, de certa forma, muitas vezes o primeiro atendimento desse paciente é o dentista, a primeira avaliação, e o dentista, na sua formação, tem que suspeitar também mais de 14 dias de uma lesão, fazer a biópsia, com a biópsia vindo uma neoplasia, com um câncer ou uma doença maligna, é... A necessidade de encaminhamento para um cirurgião de cabeça e pescoço para determinar realmente o tratamento completo desse paciente. Tá? Geralmente, muitas doenças, muitas conversas que nós temos com profissionais, certas épocas do ano, do, do, do ano né? como por exemplo agora o frio chegando, o inverno, é, tem alguma relação com... Pescoço, cabeça? Necessariamente, doenças sazonais, em questão de tumores malignos e benignos, dificilmente a gente tem a sazonalidade. Né? A gente fica mais isso para doenças infecto-contagiosas. Aí sim, muito bem tratada, às vezes, pelo otorrimonaringologista. Mas, mas o tumor não dá férias, não dá... Eu sempre falo, não espera a pandemia, o tumor ele não espera sazonalidade. Né? Ele pode estar aparecendo em qualquer momento né? é, da tua vida. A gente não sabe até que ponto, quando vai surgir um nódulo no pescoço e isso pode determinar se uma patologia a ser tratada. Então, necessariamente, a gente não tem uma, uma data para ele acontecer. Né? Então, não existe também, de certa forma, uma, uma necessariamente um aumento dos casos é, conforme a sazonalidade, como acontece nas doenças infecto infectocontagiosas. Muitos profissionais especializados nesta área? Infelizmente não. Como uma especialidade nova, é, diríamos que nós temos somente 300 formadores no sul inteiro. Então, nós vamos formar um cabeça e pescoço no estado do Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um no Paraná. Então, são poucos formadores... E, ao mesmo tempo, são poucos especialistas na área também. Como é uma área também muito específica, né, como tem que ter uma abrangência grande da população, é, certa forma a gente tem poucos profissionais realmente na, na especialidade. O né? que, que o senhor atende mais? Cabeça, pescoço ou... Eu acredito que seja uma, uma combinação, né, é, tanto patologias, hoje que seria o que mais a gente atende, de certa forma, são tumores malignos relacionados à pele, né, é, e seria... Talvez o mais comum no nosso consultório ainda são doenças relacionadas à tireoide, né? normalmente encaminhadas para um endocrinologista ou outros especialistas que determinam na palpação lá do exame físico um nódulo na tireoide, vem muitas vezes com um ultrassom determinando para a gente avaliar a necessidade de algum procedimento cirúrgico ou algum outro tipo de tratamento. O senhor observou que cabeça, pescoço, esses primeiros sintomas, não tem tempo, não tem horário. Tem idade? Necessariamente, de certa forma, algumas doenças sim, tá? É, algumas doenças têm uma predisposição a, ter, a acontecerem com idades mais avançadas. Né? É, necessariamente não quer dizer também que doenças podem acontecer num paciente mais jovem. Tá? É, mas sim, a prevalência dos tumores de cabeça e pescoço tendem a ser maiores conforme a idade. Né? Então, na quinta década de vida, normalmente, tende a aparecer maior a incidência de tumores, né, principalmente malignos, aí dentro da cabeça e pescoço. E aí, a grande questão mais não é a idade, mas os fatores associados. Ou seja, o hábito de vida do paciente. Né? Então, hoje a gente muito bem sabe, isso está bem documentado, né? pacientes que fumam e bebem né? é, têm uma chance, às vezes, 10 vezes maior de desenvolver esse câncer na região da cabeça e do pescoço. Tá? Doutor... Muito obrigado pela sua presença, essa orientação, vocês estão nos acompanhando, cabeça, pescoço. Né? Vamos, então, a partir desse momento, raciocinar melhor e entender que também precisa, com toda certeza, desses primeiros sintomas precoces, procurar uma ajuda. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Conosco, então, nesse momento de saúde, conversando, essa orientação aos nossos seguidores, com a presença do doutor Aloysio Henck, cirurgia cabeça e pescoço.